muito bem gente é muito bem estamos de volta aqui no canal do professor boina é linda manhã para você é para você não não importa que hora que você está me é, me assistindo né é, Nós estamos de manhã agora são 9:32 da manhã eu vou precisar fazer uma chamadinha lá para nossa rede de saudade do sertão vou aproveitar mostrar para você como é que a gente faz aqui né é tudo na simplidade tudo na humildade mas acaba dando certo né é acaba dando certo Acaba é, fazendo o que é necessário, tá bom? Um abraço para você inscrito no nosso canal Para você que não é inscrito ainda Pela primeira vez está aí vendo esse vídeo Aquele abração todo especial, tá bom? Do professor Boina, professor e locutor de rádio Há 25 anos, tá bom? Vamos que vamos! Você sabe qual que é o gravador necessário para gravar vinhetas? Eu uso o Soul Forge aqui, né? É o Soul Forge. É, uns fala Soul Forge, outro fala Soul Forge, Tanto faz como fez, né? É esse lindo gravador aqui, ó. É, que eu vou mostrar para você agora. Esse aqui, eu tenho aquele... É, um dos antigos, né? Acho que é o 10, né? 10 Pro. Então, vamos acionar ele aqui. É, vamos acionar ele aqui, né? É claro que depois eu vou fazer a edição. Que tá aparecendo aí a minha voz. Tá gravando tudo, né? É, tá gravando tudo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, isso. Vamos lá. E vou colocar... Ou me, é, tirar essa, essa giripoca aqui que tá saindo aqui, né? Que é, eles... Eles são mal criados, né, coloca coisa que não deve Deixa eu ver aqui Agora eu vou colocar o meu tocador aqui da rádio Vou improvisar aqui, né Eu não vou ficar colocando fundo musical depois não, né Vou improvisar alguma coisa Como se estivesse ao vivo É, como se estivesse ao vivo Na Rádio Saudade do Sertão, né Vamos lá, vamos tentar Então vamos lá, ó, vamos colocar um fundo musical aqui Que não tem direitos autorais, né Quando você for gravar vídeo, não use fundo musical Porque a maioria tem, né esse aqui é do meu amigo pastor João Glória lá de Monte Mor, São Paulo. Muito bem. Vamos lá. Vamos gravar. É a um, é dois, é a três, é já. Oi, gente, muito bem. Um forte abraço para você ligado na Rede Saudade do Sertão. Muito bem, aquele abração para você ouvindo estas maravilhosas músicas. Mas deixa, deixa eu mandar um recadinho para você, né? Você que está ligado aí com a gente, preste atenção aí que eu vou falar. É, nós temos o nosso canal lá no YouTube, é, nós temos o nosso canal no YouTube, eu gostaria que você fizesse uma visitinha, é, que lá tem muita coisa boa, né, conteúdos maravilhosos, é, lá nós temos vídeos de, de remédios caseiro também nós temos vídeos para orientar você como montar uma rádio online completa, é isso mesmo, é, como você monta a sua própria rádio online na sua cidade, e sem gastar um centavo tá bom é o canal o nome do canal é professor boina professor boina digita aí no youtube acha o nosso canal lá se inscreve e nos ajude Para você que já nos conhece você que está aí ouvindo a programação da rede é entra lá no nosso canal e acessa acessa um dos nossos vídeos lá e roda inteirinho hein? é roda inteirinho lá é ver se deixa a propaganda certinha rodar para que possa nos ajudar, tá bom? Muito bem. Professor Boi é o título do canal. Você entra, se inscreve. Se não for inscrito, se inscreve, deixa o seu like e nos abençoa aí com a sua ajuda, tá bom? Um abraço para você, ouvinte da saudade do sertão. Eu fico por aqui e logo, logo nós voltamos com você. E vai com mais música aí, meu filho! Senhor... Mas hoje eu tenho este Consolador Vivo potente. Muito bem, né? É, muito bem, muito bem, muito bem. Baixa o som Baixa, isso, né? É, Muito bem, vocês observaram aí como é a, a, a situação? É desse jeito mesmo, né? É, gravamos aí. Vamos agora conferir como é que ficou, né? É, vamos pegar lá no gravador. É, ficou dessa maneira aqui, né? É, ficou dessa maneira aqui. É, tira o fundo musical agora, senão vai atrapalhar um pouquinho, né? É, tira o fundo aí, senão vai enroscar, baixando. Isso, tirando o fundo. Vamos lá na vinhetinha. Vamos é, colocar apenas um compressorzinho bem fraquinho aqui na vinheta para poder ficar igualzinho. Tá, agora sim, né? Vamos conferir aí como é que ficou a gravação, né? Vamos lá. Vamos lá! Aciona aí o play, vamos lá!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 Um abraço pra você, ouvinte da Saudade do Sertão. Eu fico por aqui e logo, logo nós voltamos com você. E vai com mais música aí, meu filho. Mais mais é, é, tem de Consolador. é, tá aí, né? É, com isso aí saiu uma chamadinha. Meio improvisada, mas saiu, viu gente? É, muito bem. Deu, é, deu pra poder mostrar certinho pra você aí pelo Brasil é, como que a gente trabalha na rede de Saudade do Sertão, né? É, quando você não tem... É, verba para tudo, né? Você tem que improvisar, né? Tem que fazer aqui mesmo, né? É, agora vamos salvar essa vinhetinha aqui, ó. É, vamos, é, deixa eu ver aqui. Onde é que nós vamos salvar aqui? Vinhetas do Tião Pode ser. É, pode ser, né? É, vou colocar aqui vinheta. Vinheta com o boina. Com o boina. É chamada do canal, chamada do canal tá aí né, é agora salvar em MP3 né, se você já tem esse programa e não sabe trabalhar com ele né acho que mais ou menos deu para você entender um pouquinho né é, qualquer hora dessa a gente vai fazer aí uma, umas aulas aí como é que trabalha com esse programa um belíssimo gravador que praticamente o mundo todo usa na hora de fazer suas gravações, né? Deixa, é, deixa eu falar o, o site aí da rádio, né? Para você acompanhar nossa programação... ...é sertão.net, né? sertão.net Ou você vai lá no, no... ...no Play Store do seu celular, onde você baixa aí o WhatsApp... ...você digita lá, Rádios Net, Net... você baixa, instala o aplicativo no seu celular... Depois você abre o aplicativo, tem uma lupinha bem lá no, no comecinho, lá em cima. Você digita lá, Rádio Saudade do Sertão. E você vai nos achar lá e ouvir a nossa programação, né? Gente, eu fico por aqui. Aquele abraço para você que acompanha é, as nossas aulas pelo canal todas as semanas, né? Você que nos ajuda, você que acessa os, os nossos trabalhos. Aquele abraço, super abraço. Não se esqueça, estou de terça a sexta-feira, na Rádio Saudade do Sertão, das 7 às 8h50 da manhã. Por que 8h50? Porque é meu horário, né? É, por que eu vou, é, eu vou estender mais o horário? Eu estou cansado, eu tô, já estou tô com 50 anos, não estou aguentando muita coisa mais não, né? <risos> Forte abraço, gente, até a próxima! Jesus Cristo no meio da igreja, com seu Espírito querendo batizar. Já estou vendo alguém em línguas falar, em nosso meio ele começa a operar. Dá lugar, irmão, dá Hoje eu tenho este consolador Dai lugar que Jesus Cristo quer se arrebatar Dai lugar irmão dai lugar Dai lugar